Oi, eu sou o Cup e eu estou aqui com Lila, que também é conhecida como mamãe. Meu filhinho. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, que é descolorir o meu oh. cabelo inteiro. Eu já pinto meu cabelo desde os anos? 16 anos e vai ser a primeira vez que eu vou fazer ele inteiro e vou pintar ele de azul. Vai ser é maravilhoso e a minha mamãe vai me ajudar. Eu. Você acha que vai dar certo? Torço que sim. <risos> então vamos ver o que vai acontecer. Oi, eu sou o Cup do Futuro vindo do final do vídeo para lembrar você de que se você curtir esse vídeo, curta ele ali, ali embaixo no joinha e se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Eu pisquei com os dois olhos. Então, vocês agora estão vendo a minha mãe separar o meu cabelo. A gente tem que começar pela descoloração. E como o meu cabelo é preto, eu preciso descolorir duas vezes para ele ficar numa cor boa para pegar o azul. Eu uso pó e água oxigenada nada Me. A única vez que eu não usei Blond Me, eu usei igora. Eu prefiro gastar mais com descolorante e ter que gastar menos com manutenção do cabelo. Descolorir não tem segredo. Você faz a mistura e aplica em todo o cabelo. Por isso a separação é importante, para garantir de que você vai descolorir de forma uniforme. Nessa primeira descoloração, entretanto, a raiz minha clareou muito mais do que o comprimento do meu cabelo. Na segunda descoloração, a gente corrigiu esse resultado e aí ficou de forma bem mais uniforme. E pra mim é muito louco me ver de cabelo loiro. Pra pintar, eu estou usando anilina. A verdade é que desde aquele vídeo em que eu usei a anilina pela primeira vez, eu nunca mais parei de usar. Eu economizo muito mais dinheiro. Principalmente agora que eu precisarei pintar meu cabelo inteiro. Pra vocês terem ideia, eu ainda tô usando o mesmo potinho de anilina que eu comecei a usar desde aquele vídeo. E quando eu recebi, o pote tava na metade. Porque foi uma amiga que me deu. Então, pelo menos, por enquanto, eu vou continuar usando a anilina. E agora é a hora da revelação É assim que ficou o cabelo Ele está extremamente azul Meu Deus do céu Passei do um cabelo preto para completamente pintado Agora faz na verdade duas semanas desde que eu pintei. Você pode ver até aqui, ó. Se eu, se eu subir aqui, que dá pra ver um pouquinho já de raiz, mas é porque eu achei bom aproveitar com esse lance de ar. Ah, Pintando tá todo ele de azul, etc Eu falar um pouco sobre o fato de eu descolorir o meu cabelo todo pela primeira vez Porque desde os 16 anos eu tive cabelo colorido Mas eu nunca tive ele completamente descolorido E essa é a primeira vez que eu tô tendo essa experiência E pra ser sincero, eu consigo perceber muitas diferenças no meu cabelo É óbvio Primeiro porque a descoloração, ela agride muito o cabelo E eu tô percebendo muita diferença na textura dele para antes Nesse momento ele não tá muito muito bom Ele tá meio Quebradinho, e eu consigo perceber muito a necessidade de estar sempre realmente respeitando o cronograma capilar Que é de ficar hidratando, de fazer, ficar fazendo humectização, de ficar fazendo reconstrução E eu tô precisando dar uma hidratada, mas eu estou respeitando o cronograma E eu consigo perceber muito bem a diferença de quando eu faço um processo, deixo ele hidratado, deixo... Meu Deus, tem crianças morrendo aqui por exemplo, uma coisa que eu percebi agora é que eu nunca tinha precisado pentear o meu cabelo antes Porque ele não embaraçava Agora ele embaraça Mas principalmente onde estava descolorido antes Porque eu tinha uma, já uma parte azul no meu cabelo Essa parte onde já estava azul também foi descolorida E agora ela está muito ruim Sim, se você puder se pegar nessa parte do cabelo Você vai sentir que ela está sozinha, Ela não está ruim Mas essa parte aqui, ela está bem... Bem Mas agora se tirar o resto daqui Aqui embaixo Já tá tudo muito gostoso também Basicamente a parte que já tava descolorida tá triste Mas o resto tá muito bom E sobre a cor do cabelo eu tenho que confessar uma coisa Nesse momento a luz Eu olhei na câmera aí, ela tá deixando o meu cabelo um pouco mais vibrante Do que ele realmente está Ele não tá tão vibrante assim Tá parecendo que tá um azul nítido mas ele tá um azul meio esverdeado, vou mostrar outras imagens aí em outra iluminação Ele tá um azul, meio azul, meio verde, meio negócio Que é justamente a coisa que eu queria que ele ficasse Eu gosto de pintar de azul porque quando eu pinto de azul Ele fica nessas duas cores que eu gosto, que é azul e verde E depois ele passa para um verde oliva. e até aí eu ainda tô gostando muito do meu cabelo Agora eu acabei de dar uma retocada e ele tá muito azul Mas... Se você pegar aqui embaixo, ele tá meio verde E eu realmente acho que mermaid hair, sabe, essa coisa de cabelo de sereia É realmente um azul meio verde Porque se você pensa no mar, você não pensa em um azul nítido como o céu Você pensa num azul meio esverdeado, uma coisa meio assim Então eu acho que quando você passa a tinta azul no cabelo amarelo e não se importa muito em deixar tudo uniforme Ele vai ficar uma coisa mermaid É um tipo preguiçoso de pintar o cabelo Mas eu acho que fica o verdadeiro mermaid hair você vê aí nos Tumblr da vida. E aí fica azul, fica com traços de verde. E eu ainda quis deixar um, um loirinho aqui, que vocês veem, né? Porque sim, não teve nenhum motivo especial, eu só quis, eu achei legal. Mas eu com certeza não vou mudar. Você vai ver, daqui a pouco eu vou estar com isso roxo, vou estar algumas variações assim, azul roxo, porque essas são as minhas cores principais. Mas eu me sinto muito melhor agora de finalmente estar com o meu cabelo da cor natural. <risos> Mas é isso, essa foi a minha mudança de cabelo de 2017. Calma, estamos em 2018. Essa foi a minha mudança de cabelo de 2018. Eu estava muito ansioso para ter meu cabelo todo colorido. E agora eu vou deixar ele crescer ainda mais e manter ele colorido. Ah, eu queria que minha mãe estivesse aqui no final do vídeo, mas não deu. Pra ter ela no final do vídeo. Mas ainda vou fazer um vídeo com ela. Enfim, o que vocês acharam? Vocês também tem cabelo pintado? Vocês já descoloriram o seu cabelo todo assim? Eu sou Apenas Cup em todas as minhas redes sociais. Por favor, me siga no Instagram. Porque olha só, com esse cabelo você acha que não vai ter foto? Vai ter foto. Vai ter muita foto. Eu tô postando muita foto. É isso aí. Deixa aí nos comentários o que você achou do meu cabelo e da minha transformação para 2018. Ano novo, cabelo novo. E até mais. Este vídeo. Então vou cantar isso aqui, mesmo que não faça sentido